Olá, você busca uma definição de sucesso. Segundo o Ralph Waldo Emerson, um dos maiores pensadores do mundo, sucesso é você rir muito e com frequência. Rir de si mesmo, rir das situações que às vezes nós nos colocamos, das escolhas erradas que nós fazemos, onde a última a última possibilidade é sorrir mesmo. Sucesso é você ganhar o respeito das pessoas inteligentes. Não queira o respeito de quem não tem condições de avaliar você, de avaliar a sua obra. Queira o respeito de pessoas inteligentes, pessoas melhores que você, mais capazes do que você. Sucesso é você merecer a consideração de críticos honestos. Se a pessoa que critica a sua obra tem condições de criticar, se ela tem condições de avaliar o seu trabalho... Ouça com atenção, pode ser que essa crítica esteja salvando você, salvando o seu trabalho, evitando que você faça algum tipo de, tome algum tipo de decisão que pode ser irreversível.